Galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos aqui numa casa sinistra, uma lenda nova que foi passada pra gente, né Thaís? Isso mesmo Cara, deu maior trabalho pra conseguir chegar aqui, né? Deu, mas na verdade, né Tiago, faz muito tempo que a gente tá atrás dessa casa, né? Faz muito tempo o pessoal passou pra gente aqui da região e a gente não conseguia vir nela, não encontrava ela e hoje, até que enfim, com muito custo, a gente já encontrou. Só que tá vindo um tempão de chuva ali, ó, que a gente tá até com medo. É, se chover, nós não conseguimos sair daqui, porque não. é puro barro. Thaís, ó, olha essa casa aqui, cara. Isso é muito antigo, velho. Muito. Galera, a gente vai mostrar tudo pra vocês aí, ó. E eu peço pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito, deixar o like. Segue a gente no Instagram. Ajuda a compartilhar o vídeo pro canal crescer cada vez mais. E o link do nosso canal principal, que a gente vai em locais assim de noite, tá aí na descrição. A história daqui a gente não vamos contar, vamos contar só de noite, porque é uma história bem, bem sinistra, né, Thaís? Bem cabulosa. Vamos mostrar a casa para vocês verem, vocês já vão ver que a casa é sinistra e a história é mais sinistra ainda. Então, é isso aí galera, bora para mais um vídeo. Ó, aqui embaixo tem um rio, né Tiago? Tem um rio. Pescadores que vêm aí que falam sobre essa casa aqui, né? Os caras dizem que nem vem mais de noite pescar aqui, Thaís. Tá é. Olha pra você ver, cara. Isso aqui era feito ni... É muito antiga, gente, ó. A base dela é pedra, ó. Olha, olha esses detalhezinhos nas duas janelas, né? Thaís. Tem... Legal, né? Ó, era uma casa bem grande, pelo jeito, né, Thiago? Ó, a frente com duas janelas aqui. Cuidado aí, o que, que é isso aí? Aberto item, tem ninho, coisa vendo? Pode ser caixote de abelha. Mas tá aberto, ó. Que abelha fica. Tem outros aqui, Thaís, tá ó. Ó, o um marinho, ó, que gostoso. Pessoal, se alguém souber o que que é essas caixas aqui assim, eu não vou nem abrir, vai que tem algum bicho ali. Deixa nos comentários aí pra gente. Pode ser armadilha para bicho, né? Não sei. Então, não posso ler. Mas olha aqui, cara, como que isso aqui é antigo, viu? Olha a grossura dessa parede aqui. É bem grossa, olha. Ó, dá um. com a minha mão aqui, ó. Toma cuidado, tem tá? isso pelo jeito de muito aranha, ó. Sim. Eu acho que essa casa aqui não era nem construída de lajota. Será? Olha é a grossura, né? Olha. Cara, olha esse. É, é muito antigo. O que é o quê? Tem outra caixa ali dentro. Aqui é um quarto, ó. Não, ela não vai ver essas coisas para vai levar casa. Aqui é o kit, ó. Nossa, tem um aranha chute, uma. ali, mano. ó. Não tô vendo, não. Entrou aqui dentro, aqui, ó. Pretona. Né? Aí outro quarto, né? Um quarto bem grande. Ó, o fogo tá. Tá novinho, se for ver, tá então. Olha que rachadura grande ali. Tá ah, soltando tá muito aqui, ali. Essa casa, Thiago, hum. não era nem piso, ó, tá vendo? Não, era aqueles vermelhão, né? Aham. Uhum. A porta até ali abaixo, né? Sim. Aí é o quê? Aqui é onde? Ah, onde? um cômodo, botou o quarto. Ah, ah, mas é mais pequeno. Aí, olha Thiago, visão. falei, ó. Quem? Olha a visão aqui, ó, direto pro rio ali, ó. Pera aí, ó. Falei que não era de Lajota, ó. Ah, Tizinho, ó, de barro. Com barro, né? Uhum. Ó, ali é o rio, ó, do passo, ó que passa. Olha que paisagem, gente. Olha a janela, Thaís. Opa! Nem é existe mais é... na verdade, né? Janela. Deu... dar uma olhada aqui. Ó, oh, Thaís, então aqui assim, ó. Aqui é um quarto, dois quartos ali, certo? Sim, dois quartos Dois, dois quartos, quatro, quartos né? principais ali. Um quarto aqui e aqui tem outro quarto. Quatro quartos, Thaís. Mas, mas tem duas portas, ali tem uma porta. Ser... Vamos, vamos ver aqui primeiro. O que, que é aí? Ah, aqui é o fogãozinho alheia, ó. Ah, aqui era a cozinha então? Aqui era a cozinha. Ah, não. aqui é marinha, ó. Hã? Marinha aqui também. Ó, peraí, aqui tem é uma porta, já a gente vai Nossa, ali. Nossa, tá perigoso ali, ó. Olha ali. Não dá nem para ir ali. Vixe. Aí eu queria ver ali o tanque, Thiago. Dá uma olhada Vamos aqui. Bem, ó, um tanquinho bem antigo, ó. Tanquinho bem antigo. Ó. Que entrava por aqui, ó. Que bonitinho, ah, Deixa eu dar uma da olhada, olhada da no da fogãozinho da ali aqui, peraí Tiago. A caixa d'água. água ali, ó. Que esse fogão ali, Aonde? Ali. Aqui não tinha fogo, tá vendo? Não tinha fogo, ou desmanchado, eu não peraí, sei. Ali. Aqui eu já liguei a lanterna que aqui já tá mais escuro. Ah, aqui é o banheiro. Nossa, o um banheiro desse tamanho? Ah, lá dentro. Mas o que, que é aqui fora? O outro cômodo antes de entrar no banheiro? Estranho, tchau. Ó, né? ali era o chuveiro, vai ali pra você ver. Vamos lá nas paredes, pelo então, amor de Deus. Tá vendo ali, ó, o um negócio do chuveiro ali? De... Ah, mas não tem cano. Ah, só tem um negócio de abrir. Sim, né? mas ali o é um buraco do um cano ali não. Cara, Ó, vou falar pra você, o banheirinho é. O banheiro é pequeno, se for ver é o banheiro, você cara? Né? Mas e essa parte aqui? Você vai naquele cômodo ali? Gente, essa casa aqui é muito grande, Thiago. Ó, a gente entrou por aqui. Então tem os dois cômodos ali, né? Aquele outro cômodo aqui. E agora a gente vai entrar nesse outro cômodo aqui. Nossa, que cômodo escuro, Thiago. Então, aqui não é um quarto, cara. Você pegou fogo aí, ó. O que, que é essa coisa? Oh, ah, Thaís, tá vem aqui, vem aqui, vem aqui. Foi construído depois, porque é tijolo com cimento, ó. Aqui também já tá cimento, ó. É, então foi essa parte que devia ser o quarto. Aí isso aqui foi construído depois, ó. É porque já é tijolo? Ó, tá vendo que aqui, ó, isso daqui ó, é um reboco muito antigo de barro feito, ó. Aí, outra cozinha, daí. Tá Ou aqui devia ser onde lavava, ó, de novo, cara. Outra caixa dessa. Ou aqui é onde... Mas não tem fogão? Lavande... Ah, não, lavanderia. Lavava pra lá, né, cara? Quando o é fogão. Uhum. Ó, parece que essa parte aqui também... Ó, porque aqui tinha o Beral da casa, Thiago, ó. Depois eu consigo aqui. Estranho, né? Deixa eu abrir. O uhum. que, que é isso aqui? Esse aqui é uma pia manchada. E aqui é uma aranha. Cuidado, Thiago, olha aí. Pra cima. Olha uhum. aqui. Uhum. Ó, isso aqui é coisa de pescador, ó. O que isso? Cuidado! É a abelha? Eu acho que é. O que, que tem aí? Olha aqui, Olha rápido. Acho que é abelha, pô. É tipo uma dispensa. Mas olha, tem, tem, tem uns canos ali, você viu? Lá em cima, né? Vou entrar aí dentro, não. Essa máquina aqui é muito antiga também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque... Toma cuidado, isso. querem abrir. Tem a aqui. aqui. Vem aqui, Vem aqui. Uma volta. Nossa senhora. Cara, que susto. Viu o carro ali em cima? ele de... fica é aqui? É o nosso carro. Vai. Aqui tem outro aí. Ué? Thiago, parece que essa parte aqui é mais recente, ó. Não é, não é tijolo, mas não é aqueles quadradinhos de barro. É uma outra coisa. Sim. O que é isso aí? Cuidado. Escutou? O que que foi? O recobre. Cuidado, não entra não. Só olha pela porta. Se ela você em cima, dá o bote, Thiago. Vem aqui. Filma ali, pra você ver. Tem um, uma rondana ali, ó. o um quê? Rondana. Vê se tá pegando. Tá vendo? três cobras aqui tem barulho não sei se é tinha uma chaminé ali tá vendo sim mas ainda não achou nada de fogão aqui só fogão lá então ué estranho hein pessoal tem uma chaminé ali ó ó ah? não tô mostrando aqui na câmera Cara, a gente veio aqui pra ver se conseguia encontrar, né? Sim. A gente não trouxe nem K2. Ó, aqui já foi rebocado de cimento, ó. Será que estavam tentando reformar pra morar aqui de então, novo? Então. O rapaz que mandou pra mim no Instagram, ele não soube contar muito bem, Thiago. Não sabe quanto tempo tá tá ah, desativada mas, ah, assim, essa casa. Tempo, então, ele só contou a história que, que o pessoal daqui da região fala. Ó, mas ó, essa casa aqui é no meio do nada, certo? Sim. eu não teria coragem de morar aqui. Então. Eu não teria não. Então uns dois aí que tem coragem de falar, ah, eu tenho, mas ainda mais assombradona assim, morar, morar, a gente vem, tá, Isola, começando a chover? Tá. A gente vem uma vez ou outra, vambora? Vamos. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui, começou a chover e se chover a gente não consegue sair daqui. Então, a gente vai voltar à noite aqui e eu vou contar a história pra vocês. Pra gente voltar aqui, a gente tem que esperar passar essa, essa chuvaiada, né, Thaís? Isso, porque o carro não anda, gente, aqui. É barro, barro, barro, barro. Não tem nem cascalho. Então, se inscreve no canal, deixa o like, segue a gente no Instagram, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, falou, fui!